Olá amigos, muito bom dia a todos, o AgroLink News já está no ar. Hoje, quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022, eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos falar muito sobre a importância do seguro agrícola, justamente em um período onde diferentes produções agrícolas estão sendo severamente impactadas pela estiagem. Também vamos trazer os bons resultados do setor de frutas em 2021. Tem ainda a previsão do tempo, os destaques do portal AgroLink e também vamos atualizar os indicadores agrícolas. Acessando o nosso portal nesta quarta-feira, você vai saber que o preço da soja no Brasil está afugentando os compradores da China. A demanda chinesa para o farelo enfraqueceu com a suinocultura em crise. A laninha também pode ser um fenômeno mais fraco neste ano. Pelo menos três modelos indicam o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. No milho, a geada está ameaçando os produtores no estado do Mato Grosso do Sul. Um estudo que foi realizado pela Embrapa indicou uma probabilidade de 75% para ocorrência de geada, isso para o mês de junho. No sul, a região pode produzir mais de 50% da segunda safra de feijão. A projeção é do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. Em Santa Catarina, o Estado também anunciou um crédito para os afetados pela seca. Serão destinados mais de 150 milhões de reais para apoiar a construção de sistemas de otimização hídrica. Estes e outros destaques estão lá em agrolink.com.br. E nós abrimos esta edição de quarta-feira sabendo como fica o tempo. Vamos até o portal agrolink Agrotempo. A previsão chega com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá Lucas, muito bom dia, bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. As projeções, Lucas, estão apontando para uma melhor distribuição das chuvas nesta quarta-feira, juntamente com o avanço da frente fria lá no sul do país. Conforme o sistema vai avançando, a circulação atmosférica também vai se alterando. Desta forma, Lucas, em todas as áreas do país existem condições para chuvas, Claro, em algumas localidades, como a faixa que se estende desde o litoral norte de Santa Catarina até o leste de Minas Gerais e sul do Espírito Santo, as chuvas vão ocorrer de maneira mais isolada e irregular, bem como no leste do nordeste e norte da Bahia. Outra área com menores chances para chuvas fica no oeste do Mato Grosso do Sul. Por outro lado, vamos ter chuvas intensas e abrangentes hoje, condição que não ocorreu ao longo desses últimos dias. Na média das projeções, os maiores volumes se concentram na faixa norte do Rio Grande do Sul até o oeste de Santa Catarina. Em algumas localidades, essas chuvas podem superar a marca dos 60 milímetros pontualmente. E essas instabilidades têm potencial para formar nuvens de tempestades. Então, Lucas, aquele amigo produtor da região que pretende fazer algum manejo no campo nesta quarta, tem a atenção redobrada principalmente no período da tarde. Outro aviso que deixo para o Rio Grande do Sul são nas áreas de fronteira com o Uruguai. As projeções estão colocando chuvas muito fortes para a parcela central do país vizinho e é possível que isso tenha alguma influência aqui no território nacional. Bom, e como mencionado inicialmente, a tendência será de chuvas mais abrangentes nesta quarta. Todos os estados da região norte têm condições para chuvas com acumulados expressivos sobre o Amazonas. As áreas produtoras do Mato Piba, Ceará e Pernambuco também terão registro de chuvas bem distribuídas, assim como em praticamente todo o centro-oeste e várias áreas do sudeste. Em relação ao calor, Lucas, hoje começamos a ter um alívio nas temperaturas, evidentemente que começa pelo extremo sul do país por conta do avanço da frente fria e de uma massa de ar polar, e gradativamente as temperaturas vão diminuindo no centro-sul, porém,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 Pelas informações, agora espaço para entrevista. Vamos falar sobre o seguro rural. O seguro é um dos mais importantes instrumentos de política agrícola por permitir ao produtor proteger-se contra perdas decorrentes, principalmente de fenômenos climáticos adversos. Em função desta severa estiagem que está castigando importantes estados produtores, a busca por apólices vem disparando. Em 2021, a cobertura de seguro rural, que foi disponibilizada pelo Ministério da Agricultura, foi recorde. O mapa aplicou mais de 1 um bilhão de reais. Desde 2018, o investimento e a área segurada no país triplicaram. Levantamento preliminar da Secretaria de Política Agrícola aponta para uma cobertura significativa de seguro rural para médios e pequenos produtores de soja e milho, com o Proagro e o Seguro Rural. Isso nos estados do Rio Grande do Sul e também no Paraná. Para entendermos melhor. Esse cenário, eu converso agora com o vice-presidente da Newe Seguros, Rodrigo Motrone. Em função Motrone desta estiagem, como está hoje a busca pelo seguro agrícola? Oi Lucas, bom dia, tudo bem? Com a questão da estiagem, sim, a busca está muito grande. É, teve uma redução de capacidade, né? Quer dizer, a oferta naturalmente diminuiu em função das perdas. É, catastróficas eu por assim dizer aí do, do inverno passado então a busca por seguro tá bem grande tá bem bastante aquecido é mais o mercado né como era de se esperar tá tá tendo tá tendo que se ajustar e como o senhor enxerga hoje a busca pela seguridade da lavoura é a busca como eu disse né é, é, tá grande eu enxergo, tô enxergando uma maior consciência do produtor rural, ele realmente entendendo que o seguro funciona, né? caindo por terra é, aquela, aquela visão do passado, que o seguro não funciona, etc. É, então, é, tem uma busca maior, está um, havendo um entendimento melhor do seguro, mas ainda muito, a gente tem muito a caminhar nessa, nessa questão de seguro rural no Brasil. E o que a gente pode fazer, Motrone, para melhorar e estimular a procura pelo seguro rural? Eu acho que, pelo que a gente está vendo, né, é, com, com o que aconteceu no inverno passado, no inverno de 2021, uma estiagem generalizada, né, atingindo vários estados do país. O que está acontecendo agora, no verão... A, a, a, fica nítido a falta de conhecimento, né? a falta de entendimento do produtor rural sobre o funcionamento do seguro, quais são suas obrigações, quais são seus deveres, né? uma vez que tem a área segurada e quais são os seus direitos também. Então, é, informação. Eu acho que isso é que a gente tem que trabalhar como mercado, disseminar informação, é, melhorar o entendimento por parte do produtor é melhorar a abordagem, a venda, os agrônomos que estão envolvidos na cadeia, que, é, que auxiliam o produtor, os corretores se especializarem cada dia mais, que são um grande canal de venda, né? que são os grandes disseminadores do, da cultura de seguro. Então, informação é a palavra-chave aí para a gente conseguir melhorar a penetração de seguro no, no, no Brasil e tentar atingir, nos próximos anos, algo próximo do que os países mais desenvolvidos têm. E qual é o perfil hoje do assegurado? É, o perfil do assegurado hoje, no Brasil, é o pequeno e médio produtor, na maioria das vezes, que é, é, busca algum tipo de financiamento para a sua safra. Né? Então, acabam muitos deles... É, é, o, comprando o, o seguro não, por um, não conscientemente como, uma, como um mitigador de, de risco, que é o seguro, né? Ele acaba comprando por uma necessidade em função da operação financeira que ele faz, seja com a cooperativa, seja com o banco, e isso tem que mudar, né? Ele tem que ir buscar o seguro. É, Confiar no seguro, entender como funciona e buscar o seguro como um mitigador de risco efetivamente. Que é, né? E funciona muito bem. Estamos tendo aí o exemplo agora. Tivemos no inverno e vamos, estamos tendo já na, nessa safra de verão, duas safras seguidas de, de, de catástrofe. Rodrigo Motrone, vice-presidente da New e Seguros. Quais as culturas mais prejudicadas hoje? Como funciona este processo de busca pelo sinistro? É, certamente a, as culturas mais procuradas são é milho e soja né? é, E o acionamento do sinistro Ele pode ser feito diretamente com a seguradora né? é, via, os, via o call center da seguradora Ou através do corretor de seguro né? Que tem, ou tem esse contato E sabe o trâmite melhor é, Em relação à abertura de, de um eventual sinistro O que é importante é que é, essa, essa comunicação do sinistro seja tempestiva, ou seja, aconteceu o evento que o, que o segurado avise, para que a seguradora tenha a oportunidade de verificar a ocorrência desse evento e a magnitude do mesmo. É, porque se o, o, o segurado demora a avisar, fica muito comprometida a avaliação da seguradora, que pode causar problemas lá na frente, numa eventual indenização. Por fim, Motrone, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o produtor que está nos acompanhando aqui no AgroLink News. A mensagem que eu deixo para o produtor rural é que busque entender o seguro, busque um corretor especializado, pois o seguro funciona e é um excelente mitigador de risco, é uma excelente forma de proteção do seu patrimônio. Então, entendam o funcionamento, busquem é, é, pessoas que entendam do assunto, pessoas sérias, pois estamos tendo aí, né, estamos, temos um, um, um grande sucesso, que é o programa de subvenção ao Prêmio de Seguro Rural, é, temos estados que também têm os seus programas de subvenção, ou seja, tem ajuda governamental, é muito interessante, é muito importante essa ajuda. Então busquem entender como funciona, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. E pois a questão climática tá aí, né? E o seguro pode, pode ser um grande aliado do produtor para seguir de uma para estabilizar os seus resultados, estabilizar a sua safra. Este é, portanto, essa é a entrevista com o Rodrigo Motrone, vice-presidente da NIUI Seguros. E agora nós vamos virar a pauta para falarmos sobre o setor brasileiro de frutas. Os produtores brasileiros terminaram 2021 com um recorde nas exportações, alcançando um faturamento superior a 1 bilhão e 200 milhões de dólares. O valor é 20% superior ao registrado até dezembro de 2020. Os números esses foram divulgados pela Conab e apontam um volume de 1 milhão e 240 mil toneladas de frutas frescas vendidas para o exterior, totalizando aí uma alta de quase 20% em relação ao mesmo período de 2020. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, comemorou os bons resultados deste setor. Que boa notícia, a fruticultura brasileira bate um recorde, esse tão importante setor do agro-brasileiro. Exportou mais de um bilhão de dólares em frutas para vários países do mundo. A fruticultura tem muito pequeno agricultor. Em Petrolina eu tive a oportunidade de conhecer aqueles pequenos produtores que irrigam e que produzem as melhores frutas do mundo. Um setor que tem muito ainda a crescer. Parabéns à Brafrutas, parabéns a todos os produtores da nossa fruticultura. E dentre as frutas mais exportadas estão a manga ou melão, uvas, nozes e também castanhas. A União Europeia. Foi o principal destino das exportações brasileiras. Estados Unidos, Reino Unido, Argentina e Canadá são outros destinos apontados aí como os principais compradores das frutas brasileiras. Vamos aos indicadores agrícolas. Arroz, saca de 50 quilos, abre a quarta-feira. Saca sendo vendida a R$ 80,00 em Boa Vista, Roraima, R$ 63,55 em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Já em Turvo, Santa Catarina, R$ 60,75. Este é o preço do arroz. Com estas atualizações, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima quarta-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais AgroLink News.